Olá tudo bem aqui é Manuel André e nesse vídeo eu vou te falar sobre o tráfego orgânico do Facebook Será que esse tipo de tráfego morreu mesmo no Facebook sinceramente eu já perdi as contas de quantas pessoas eu vi falando que vender no tráfego orgânico do Facebook não funciona mais mas se você for analisar essas mesmas pessoas Continuam te mandando links de afiliado no Facebook e ainda continuam falando que vender no tráfego orgânico do Facebook não funciona mais. Será mesmo? É isso que eu vou te mostrar agora. Vou selecionar aqui os grupos, ó. os grupos que eu participo. Que são grupos que eu participo de, de diversão. Ó. Hobbies meu, que é o grupo de Free Fire. Tem esse aqui do 8 Ball Pool que é um grupo de sinuca, e tem esse grupo aqui ó, de, de futebol. Ó. Vou aqui analisar esse grupo aqui de Free Fire primeiro. É verdade que o Facebook diminuiu muito o alcance orgânico, mas ainda dá para trabalhar, ainda dá para você é, divulgar tranquilamente e fazer vendas. É só você é, saber divulgar da maneira certa que você vai conseguir atingir as pessoas que estão interessadas no, nos produtos que você divulga, tá certo? Eu tô aqui no, nos grupos aqui, ó, que eu participo, vou te mostrar esse grupo aqui de Free Fire, para você dar uma olhada aqui, ó, olha essa publicação aqui, ó, 101, 131 curtidas e 143 comentários, ó, é uma publicação que engajou muito, ó, organicamente no Facebook, a pessoa não precisou fazer anúncio nenhum, não precisou gastar o dinheiro dela fazendo anúncio. Aqui essa outra publicação aqui, ó. Tem 9 curtidas e 37 comentários, ó. Essa outra publicação aqui, ó. 9 curtidas e 14 comentários. Então as pessoas ainda estão vendo as publicações como você pode ver aqui, ó, tá engajando ainda. O tráfego não é tanto como era antes, mas ainda tá bom. Ó, vou nesse outro grupo aqui, ó, do 8 Ball Pool, que é um o um grupo de um de um jogo que eu gosto de jogar no celular. Daí tem um grupo aqui, ó, e tem cursos para para esses produtos. Tem tem curso para esse para esse jogo aqui do 8 Ball Pool e tem curso para esse aqui, ó, do, do Free Fire, ó. Vou aqui no grupo aqui do 8BallPol para você ver, ó. As curtidas, ó. Ó, 1.800 curtidas e 408 comentários, ó. Olha aí o tanto de gente que, que comentou e o tanto de gente que curtiu essa publicação. Ó, aqui há duas horas atrás, ó. Ó 36 curtidas e 86 comentários. Ó 33 curtidas e 14 comentários. Bastante gente, bastante gente curtindo. Ó 4 curtidas e 20 comentários. Ó 12 curtidas e 28 comentários. Agora eu vou aqui em outro grupo, ó. esse grupo aqui é de futebol. A pessoa está divulgando um produto de, do nicho de futebol. Aí ela criou esse grupo, ó. Tem produtos para futebol também. Ó, essa publicação aqui, ó. 40 curtidas e 20 comentários, ó. Essa outra aqui, ó. 40 curtidas. É só você ir no, nos grupos que, que você participa e você olhar se está se engajando bem os grupos. Você olha lá os grupos e você observa como o Facebook ainda está tá aceitando as publicações. O tráfego orgânico do Facebook diminuiu, mas ainda dá para trabalhar. O Facebook ainda está entregando para bastante gente as publicações. É só você divulgar da maneira certa é, que você vai conseguir atingir as pessoas que estão interessadas no, nos seus produtos, tá certo? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima!